Fala meus aliados, tudo bom? Hoje vamos para a saga do viver de renda. Esses dias eu analisei várias ações e vários fundos imobiliários que iriam compor o meu portfólio. E para este portfólio em específico, eu dei preferência em utilizar apenas fundos imobiliários. Por algumas questões, pela volatilidade que nos fundos imobiliários é menor do que das ações, As ações que pagam dividendos, às vezes também pagam JCP ou JSCP, que é a mesma coisa, é juros sobre capitais próprio. E esse tipo de pagamento gera um pouco mais de trabalho na questão ali de declaração de imposto de renda. Então se a gente focar apenas em fundos imobiliários, não ficar vendendo as ações e receber apenas os dividendos dessas ações, esses proventos a gente não precisa descontar imposto de renda. Mas antes de ir para o vídeo eu peço encarecidamente que você clique no botãozinho de gostei e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, é a primeira vez que você está vindo aqui então eu vou pedir a sua ajuda para só usar esse dedinho e clicar no botãozinho de se inscrever porque isso é de graça e você vai me dar uma grande ajuda Agora se você quiser ir além, aperta aí também o botão de compartilhar compartilha com seus amigos, alguém que você tem conversado para falar sobre investir em fundos imobiliários Garantir uma renda para o futuro. Então, nós vamos começar essa carteira juntos e acompanhar o resultado mensalmente. Agora sim, bora para o vídeo. Então, gente, aqui eu selecionei 14 fundos imobiliários. Fiz uma seleção com base no valor de mercado, porque eu queria fundos mais parrudos, ou seja, que aguenta mais a pressão. Então, você vai ver aqui, a maioria dos meus fundos tem mais de 1 bilhão de valor de mercado, analisei o dividend yield deles para ver a constância dos pagamentos. Então tem dividend yield de 7%, mas tem de 16%, de 15%, um FFO positivo. E aí eu dei uma limpada aqui nos segmentos para não ficarem muitos títulos do mesmo segmento. Então aqui tinha muito fundo de papel e tinha alguns fundos de banco. Então esses eu tirei, né? Tirei alguns dos de papel para não ficar sobrecarregado e os títulos atrelados à agência bancária eu também tirei porque a minha opinião é que as agências com o passar do tempo sejam fechadas, sabe, por uma questão de um mundo mais digital então só para ficar desenhado ficou dessa forma a distribuição sobre os segmentos e eu tenho 59% do meu portfólio focado em tijolo e 41% em papéis e aí eu tomei o cuidado de buscar o VP de cada fundo imobiliário para assim já poder calcular o P barra VP dela agora que eu já defini os meus fundos, atualmente eu vou dar preferência por comprar fundos de papel ou seja de títulos, porque atualmente com a taxa de juros alta, eles estão rendendo bastante então eu quero poder aproveitar essa onda então quando eu filtro os fundos pelo segmento de título, que seria o mesmo que papéis eu consigo aqui ver no P VP que o fundo com maior deságio, ou seja, mais barato, é o HFOF11. Esse fundo é um fundo que investe em outros fundos, então é chamado fundo de fundos. O objetivo dele é superar o IFIX, adquirindo fundos que estejam com deságio e através do recebimento de dividendos. Então a gente vê que ele está com deságio já, então ele vai comprar outro fundo com deságio para vender quando valorizar então eu vou ir para minha conta na corretora eu fiz um depósito de 120 reais seria o mesmo que 10% de um salário mínimo quando eu clico aqui em Home Broker, a Rico já me traz várias ferramentas aqui de análise, de, de compra e venda de ação eu não quero ver essas coisas aqui então eu vou apagando aqui o que eu não quero eu vou deixar só essa cotação rápida e a boleta eu vou clicar aqui onde está o, o ticker, o código da ação Aí eu vou buscar HFOF, já tem aqui a primeira opção, seleciono, dou um OK, e aqui eu vou acompanhando o preço da ação. Aí eu posso colocar mais, eu clico aqui em acompanhamento, clico em cotação rápida, vai aparecer outro, clico aqui, busco a outra ação que eu quero, no caso aqui, a MXRF11, seleciono, dou um OK. Essa janelinha com o nome de boleto eu vou usar para fazer as compras, e aí eu seleciono aqui compra, e quando eu quiser vender eu clico aqui em venda, mas nesse caso a gente vai comprar... Então eu clico aqui no ativo, busco HFOF11, seleciono do OK. Aqui eu posso colocar a quantidade se eu fosse comprar mais. Como eu tenho 120 reais só vai dar para comprar uma. E aqui eu coloco a assinatura eletrônica, aquela que vem no e-mail. Vou clicar aqui na aba negociação e clicar na lista de ordens. Assim eu consigo acompanhar os meus pedidos em aberto e os concluídos. Aí com o que sobrou eu vou comprar o Maxi Renda, então eu vou clicar aqui para selecionar o novo título, ainda vou conseguir comprar aqui cinco títulos, vou mandar a compra e está concluída a feira de hoje, Aí, mês que vem a gente volta para mais aquisições, já confere os rendimentos, mas para não perder você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder os próximos vídeos, e mais uma vez eu te lembro, se você gostou, clica no botãozinho de gostei, e aí a gente se vê na próxima!